Boa noite a todos, boa noite ao público presente, aos internautas que nos assistem, aos colegas, aos servidores dessa casa, sejam sempre bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária da gestão 2017-2020, de 21 de outubro de 2019. Votação da ata...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 Quem concorda permaneça como está e quem não concorda que se manifeste. Declara aprovada a ata da sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2019. Passo a palavra ao segundo secretário, vereador Juarez Farias Barbosa, para que proceda a leitura das correspondências e indicações e dos projetos constantes da pauta para essa sessão ordinária. Obrigado, boa noite, senhor Presidente. Boa noite a todos os presentes, também internautas. Projeto de lei 989, assunto, é, autor executivo municipal, assunto... Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Esse projeto de lei recebeu o parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e está na pauta desta sessão para a primeira discussão e primeira votação. Senhor presidente, não havendo mais nada, lhe devolvo a palavra. Obrigado, colega Juarez. Passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Welys Marcos Rosa Campos, para que proceda a chamada dos vereadores inscritos para fazerem uso da palavra no primeiro expediente. Boa noite, presidente, mesa diretora, demais vereadores, por presente, internauta. O primeiro vereador a fazer uso da tribuna no primeiro expediente é o vereador, também presidente dessa casa, Paulo, Márcio Castro e Silva. Dispenso. Dispenso. Próximo vereador a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Paulo Roberto Donin. Ausente. Próximo vereador a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Valmirie Alves dos Santos. Dispenso. Próximo vereador a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Uélis Marcos Rosa Campos. Dispenso. Próximo vereador a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, o vereador Antônio Marco Carvalho dos Santos. Dispenso. Próximo vereador a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Carlos Araújo. Ausente. Próximo vereador a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Carlos Venâncio dos Santos. Dispenso. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador também vice-presidente da mesa diretora, vereadora Carmen Bete Borges de Oliveira. Senhoras e senhores, neste momento inicia a minha fala. Estou muito feliz por ter dado início a mais uma semana de trabalho. Quero que, em nome de todos os vereadores, cumprimentar as minhas duas companheiras, a Edna e a Iva Viana, que todos se sintam cumprimentados. Cumprimento especial, quem nos, está nos prestigiando nesta noite, a secretária de Saúde, a Kelly, coordenadora da UPA, Paula, e também a grande amiga, a Magda, da Saúde, também fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta Magda, grande profissional, amiga e companheira nossa aqui da Câmara Municipal e da Saúde Pública de Primavera do Leste. Para nós é uma honra ter a presença de vocês aqui. É, hoje nós teremos em pauta aprovação a primeira discussão e votação da LDO, em vigência para o próximo ano. Após a segunda votação, nós estaremos aprovando o orçamento, que é a LOA, em vigência para o ano de 2020. É um tema muito importante e eu acredito que, dentro do contexto geral de tudo que foi analisado, nós temos aí um orçamento bom para o próximo ano e esperamos continuar com a boa administração até então tem sido apresentada pelo nosso prefeito quero aqui fazer menção de um grande trabalho que foi feito na semana passada através da sala municipal é, de combate à dengue aqui do nosso município, todos se reuniram é uma sala municipal que ela foi criada através de um decreto é, por entender a importância desse assunto, tema dengue e por, pela preocupação por, pelos grandes números de dengue que tem aumentado no nosso município essa sala está ativa é, já há muito tempo e através do presidente Amarildo que é o coordenador da defesa civil tem feito um excelente trabalho aí ajudando a Secretaria de Saúde no combate a essa grande epidemia então eles é, realizaram no sábado passado um grande mutirão é, em apoio ao combate à dengue e eu quero aqui parabenizar toda a sala municipal a secretária está participando né? sabe o quanto isso é importante, a união de forças quero aqui parabenizar em nome do do nosso presidente lá do bairro Novo Horizonte tem também dado uma contribuição muito grande para esse mutirão, quero aqui também agradecer o apoio da Escola Getúlio Vargas, do João Ribeiro Vilela, que se doaram também através de seus alunos e estar interagindo nesse grande mutirão em combate à dengue. Também não poderia deixar de parabenizar a Igreja IDB, que num trabalho voluntário também, preocupado com um grande número de casos de dengue aqui do nosso município, eles fizeram um pit-stop nesse final de semana ali na Porto Alegre. É um trabalho de conscientização a todas as pessoas que passavam por ali na parte da manhã. E foi um trabalho lindo, trabalho voluntário de um grupo de jovens ali da Igreja de DB. Eu quero parabenizá-los, toda a equipe, em nome do pastor Rubens, que é um, um grande guerreiro, que tem assim uma sensibilidade muito grande voltada para todos esses problemas da nossa sociedade e que está fazendo a diferença. Realmente, como igreja, tem ido é, lutar a favor do meio ambiente, a favor da saúde pública do nosso município, e que sirva de exemplo aí para as demais denominações, para as demais igrejas, que venham também unir forças junto ao poder público para estarmos combatendo esse grande mosquito que é a dengue, e para estarmos também é, juntos, em prol do meio ambiente, trabalhar aí em favor de Primavera do Leste é, no mais eu quero agradecer a presença de todos dizer que na semana passada tivemos aí a sessão itinerante a oitava sessão itinerante realizada ali no bairro Castelândia infelizmente o número de presentes foram muito pouco quero agradecer a presença da Paula que esteve nos prestigiando acompanhando o trabalho lá mas, assim, dos poucos que estiveram presentes, recebemos algumas reivindicações e uma das reivindicações, assim, em, em resultado rápido, que de terça-feira, dentro de uma semana, já se mobilizou, que foi o pedido da diretora lá da escola, Maria de Nazaré, que um grupo de professoras tem um problema em relação ao triênio e... Nesse curto período, após a, a, a reivindicação da professora, já foi marcada a reunião e hoje elas estiveram aqui, antes do início da sessão, apresentando mais uma vez aí, o, a, a demanda delas para a Câmara Municipal e eu tenho certeza que todos nós, vereadores, é, estaremos é, junto, unindo forças para estar ajudando essa classe aí que necessita de apoio. Também uma, uma outra reivindicação muito importante, que foi através de um representante do bairro, Cristo Reis, que foi a, a, a travessia ali da BR-070 para aqueles bairros, São José, eh, Santa Clara e demais bairros adjacentes, eh, por entender a dificuldade que houve na travessia de sair da, do centro para aqueles bairros e vice-versa. É, recebemos a reivindicação para que o Poder Público crie uma abertura que dê acesso do bairro São José até o, o Distrito José de Alencar e também ali do Parque Eldorado ao São José. É, essa reivindicação já tem como indicação dessa casa de um vereador e eu quero aqui pedir para esse vereador que fez essa indicação, para todos nós unidos, buscarmos resposta ao Poder Executivo para que venha atender esse pedido, que sabemos que é de suma importância, principalmente a questão ali de traslado para quem vai estudar ali no IFMT. Há uma necessidade muito grande e a questão também do Distrito José de Alencar. Quero aqui aproveitar a minha fala e quero parabenizar o prefeito Leonardo, porque até então tem é, atendido Todas as reivindicações dessa casa, praticamente todas, têm dado atenção especial a esta casa, tem feito um serviço sério em relação à gestão pública. E, assim, todas as dificuldades que eu tive na última gestão, que foi no período de 2013 a 2016, é, muitos entraves, muitos problemas que não aconteciam, não traziam-se solução. O prefeito tem se desdobrado e tem dado trazido o resultado para a administração pública. Isso, para nós, é um ponto positivo muito grande. Tenho certeza que ele vai continuar até o fim, com esse mesmo propósito, com essa mesma seriedade, e trazendo é, melhorias para a cidade de Primavera do, Neste, do Leste. E essa união entre Câmara e Prefeitura, com muita seriedade, eu quero aqui dizer que tem-se colhido muitos frutos. E frutos assim que nós... Estamos enxergando a olho nu o resultado do grande desenvolvimento de Primavera do Leste. Eu quero fazer menção de um grande sonho meu, que era a industrialização do município de Primavera e hoje se torna uma realidade. E essa realidade, nós fazemos parte dessa realidade, desse grande sonho, dessa grande conquista, que foi a união da Câmara e com o trabalho sério do Executivo, nós podemos ver aí grandes empresas que vão estar se instalando aqui no nosso município e, com isso, trazendo gerações, é, novos é, números de gerações de emprego para esse município. E com certeza, é o desenvolvimento chegando à Primavera do Leste, através do trabalho sério e competente da Câmara Municipal, juntamente com o Executivo. Voltarei no segundo expediente para deixar minhas considerações finais. Um grande abraço a todos, obrigada a todos pela presença. Parente, é sempre um prazer tê-lo aqui, é, aqui nos prestigiando com a sua presença, tá? Deus abençoe. Em tempo, a Câmara, Mesa Diretora, cumprimento a Secretária de Saúde, Laura Kelly, e também a Secretária de Educação do município de Pochorel, Celestina Alves. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, a vereadora e presidente do PT, Edna Manique. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os componentes da mesa. Boa noite a todos e todas. Aos nobres vereadores, boa noite a todos. Aos funcionários dessa casa, boa noite a todos e todas. Ao público presente, que nos honra nesse dia, é muito prazeroso tê-los aqui. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. É, eu quero hoje falar da, qual, da nossa função de legislativo. Tanto é árdua a nossa função, mas já entrando dentro de um assunto é, que é, precisamos falar sobre ele. É, eu trouxe aqui a lei orgânica. A lei orgânica do município de Primavera do Leste é, foi construída é, pelos, por essa casa e na lei orgânica ela tem todas, fala de todas as questões é, do município de Primavera. A Lei Orgânica tem 132 artigos, regulamenta várias situações, como no primeiro capítulo fala sobre a organização do município, segundo capítulo fala sobre o poder legislativo, no terceiro capítulo fala sobre o executivo, todas as funções do executivo, no quarto, sobre tributação, no quinto, sobre ordem econômica. No sexto, sobre transporte, regulamenta todo o transporte do município. No sétimo, sobre os recursos hídricos. No oitavo, sobre a ordem social. E no nono, fala sobre administração pública. Na ordem social, fala sobre lazer, desporto, assistência social, saúde, educação, cultura, meio ambiente, família, deficientes, crianças, idosos e conselhos. Em cada capítulo desse, é, fala-se de muitas coisas e regulamenta e, é, tudo o que se passa no município de Primavera. Como eu já disse, ele é, um, ele é uma lei bastante grande e que nós vereadores é, e vereadoras e toda a população de Primavera precisa ter conhecimento amplo sobre ele para a gente poder Discutir, mas ele fala em forma é, geral e depois cada item precisa ser regulamentado. É, no no início da lei orgânica, ela fala sobre assim. O povo primaverense atende a seus valores históricos e de cidadania, considerando os princípios constitucionais, buscando assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, consciente ainda de seus ideais de liberdade, igualdade, justiça, dignidade da pessoa humana e bem comum na construção de uma sociedade solidária, fraterna, harmônica, pluralista, participativa sobre a proteção de Deus e confiante na sua organização e sabedoria, promulga por seus representantes a lei orgânica do município de Primavera do Leste. No artigo 1º, eu não vou ler todo ele, mas é, cita, fala o seguinte, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento de Primavera, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão, decisões dos munícipes através de seus representantes eleitos. A ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégio de, de é, distrito ou bairro, reduzindo as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Todos os munícipes terão assegurado, no termo da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta Lei Orgânica, o direito à saúde, ao trabalho, à educação, ao lazer, ao transporte, à segurança, à proteção, à maternidade e à infância, à assistência, aos desamparados, à moradia e ao meio ambiente equilibrado. No artigo 118... Cita: Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à comunidade o dever de defendê-los e preservá-los para os presentes e futuras gerações. Por que, que eu estou falando isso sobre a lei orgânica? Porque a lei orgânica, ela precisa ser regulamentada. Então, lá fala sobre o meio ambiente, mas depois tem outras leis que são citadas sobre o meio ambiente. E a lei 1007, de 2007, é uma dessas leis que vem regulamentar a, a, a questão do meio ambiente em Primavera do Leste, citando todas as questões do meio ambiente. Mas eu quero me ater ao artigo, ao artigo é, no capítulo 4 do uso do agrotóxico, no artigo 41, onde diz, regulamenta a, a distância, a distância onde, da última casa aonde poderá ser é, plantado, plantado soja, algodão, é, o que seja plantado tem que ter uma distância Aqui na lei, ela fala de 500 metros. Na mesma lei, depois ela fala que pode ser 250 metros do, do imóvel urbano com uso residencial, desde que seja é, usado produtos, não produtos químicos, agrotóxicos, mas produtos é, de, de, de impacto, é, que não dê impacto à saúde. Então, nós temos a garantia, na lei orgânica, de, uma, de um povo que tenha saúde. E, e na regulamentação do meio, no meio ambiente também fala a mesma coisa, diz que quem não, não contribuir com isso vai ser penalizado, tem as penas. E a gente ficou hoje no jornal de circulação da cidade, veio falando sobre os moradores de Primavera do Leste reclamando e passando mal pelo uso de agrotóxicos, muito próximo às casas de Primavera. Nós já tivemos audiências públicas em Primavera falando sobre isso, já tivemos os agricultores aqui próximo de Primavera do Leste sendo, pagando multa, Pagando multa em função disso e vem novamente acontecendo. Quando a gente tem lá na lei orgânica que nós precisamos prover uma qualidade de vida aos nossos moradores, que ele precisa ter saúde, nós precisamos tomar providência sobre isso. Eu acho que, é, não acho, tenho certeza que nós precisamos tomar este cuidado. Eu acho que todos os cidadãos e cidadãs precisam ter esta responsabilidade com o outro. E eu entendo, entendo que é, as pessoas, os agricultores precisam plantar, mas eles podem respeitar a lei. A lei foi construída aqui nesta casa, consultando as, a comunidade, consultando as pessoas. Então, acho que há necessidade de um respeito com os moradores de Primavera do Leste, quanto ao, a plantio muito próximos à casa. E nós temos é, vários pesquisadores que é, cita várias doenças que são causadas pelo uso de agrotóxico. É, a gente entende que a agricultura é de extrema importância para a economia brasileira. É, a produção agropecuária contribuiu com mais de 23% do PIB, contribui com mais de 23% do PIB brasileiro. Mas é, 250 metros não vai fazer com que os agricultores é, fiquem pobres por isso. E esses terrenos que são próximos à cidade são supervalorizados. As pessoas, a, é, com o crescimento da cidade, esses terrenos, esse é, onde é a agricultura atualmente, vai ser loteado com um preço bastante alto. Então, esses agricultores que são é, próximos à cidade, só para concluir aqui, é, tem que tem possibilidade de não fazer o plantio e usar o agrotóxico. Nós temos aqui várias doenças que já são pesquisadas, que podem ser provocadas pelo uso de agrotóxico ou acelerada pelo uso de agrotóxico. O Alzheimer, o autismo, câncer de mama, doença crônica dos rins, infertilidade, danos ao fígado, alergias, é, tireoide, doenças cardíacas. É, é, esclerose múltipla, doença de Parkinson, e questão de gravidez. São doenças pesquisadas que podem ser agravadas pelo uso de agrotóxicos. Nós precisamos ter a consciência que todas as pessoas são, nós somos todos irmãos. E não, não é em função de, de uma plantação, de um enriquecimento que nós podemos colocar em risco outras pessoas. Então nós precisamos é, respeitar, respeitar o que está na lei. De repente, as pessoas estão plantando em função de que é mais barato a multa, é mais barato a multa ou fica mais em conta a multa do que é o que ele vai colher no local. Mas nós precisamos pensar no ser humano, no ser humano, no outro que está ali. Todos nós vivemos em comunidade e precisamos respeitar e apoiar o outro nas suas necessidades. Então, eu quero aqui é, colocar é, a minha visão sobre a questão do plantio de lavoura próximo à cidade Primavera do Leste, próximo ao bairro e que precisa ser respeitado aí o limite dos 250 metros, que eu acho que é pouco. Poderia ser muito mais que isso. Obrigada. Próximo vereador, inscrito a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador do MDB, Elton Baraldi. Presidente. Alô, Presidente Paulo Márcio, em seu nome cumprimento à mesa, em nome da, da minha amiga Iva Viana e cumprimento os demais colegas vereadores, quero aqui cumprimentar nossa secretária de saúde, Laura Kelly, é, que todos sintam-se cumprimentados A Paula, Magda, todos os presentes aí O meu amigo lá do Procon Tudo bem com você, meu amigo? É companheira, esqueci o nome mesmo, tá? É Renato, Renato, colega da MDB esquecendo o nome, mas faz parte É que a Edna me deixou emocionado aqui com o discurso Vereador, eu discordo aí da sua colocação a respeito do agrotóxico Ninguém vai ficar mais pobre, deixando de plantar, como já está sendo feito. Os 250 metros aí na beira da cidade não estão sendo é, feito plantio, muito menos os 500 metros sendo feito pulverização aérea. Então, a nossa classe de produtor só serve para pagar a conta. Os produtores pagam a conta e todos que é sentido e são os primeiros a ser criticados. Nosso município, nosso estado é 100% dependente da classe do agronegócio. Já foi feito entendimento aqui nesta casa, com o Ministério Público, já pagaram multa no passado e estão respeitando a lei. Agora, não se produz alimento hoje se não tiver como combater as pragas, vereador Pirô. Então, eu acho que a politicagem barata que é feita em cima da classe, é isso que acontece. E o veneno, tem um cheirinho sim? Tem. Tem veneno que tem. Mas eu tenho certeza que esse veneno não é prejudicial à saúde, senão... O brasileiro todo estava tudo morto, que todo mundo come bastante alimento com, a, com a, um agrotóxico. Quero parabenizar aí ó, ao Thiago do CMTU, ao prefeito Léo, pela ciclovia que está sendo pintada lá no lago, pelas faixas de pedreste que foi tão cobrada aqui nesta casa. E esperamos que toda a cidade seja beneficiada, né, vereador Manuel? É um trabalho lento, mas vai ser feito em toda ela. E o processo que está sendo feito não é pintado com tinta ruim, não. Está sendo pintado com tinta de qualidade, com tinta quente. Então, eu acredito que as faixas ainda não vão aguentar, porque o nosso, o nosso asfalto aqui do município que é o problema. Ele tem vários, várias camadas e quando esquenta ela absorve a tinta e automaticamente o fluxo de carro em cima vai acabar saindo. Esperamos que essa agora é a de melhor qualidade que tem, né, vereador Carlinho? Indicada pelo pessoal lá de, de Maringá, lá da mobilidade urbana, que está fazendo o trabalho. É, vereador? A tinta termoplástica, vereador, ela tem assim uma garantia de durabilidade de três anos. É um, é um material bastante resistente mesmo, ele fica uma resina, então eu acredito que mesmo o asfalto não, não sendo compatível para receber tinta, o material vai aguentar por, por muito mais tempo do que três anos, material muito bom. Pois é. não, vereador, obrigado aí por conceder -o a parte, mas hoje fui é, em direção aí ao Buritis, Primavera 3, justamente para olhar essas pinturas e de uma coisa já mudou, Carlinhos, antes nós pintávamos de manhã à tarde, já tinha o sinal dos carros em cima da, da, da, das faixas. E fui lá hoje, elas estão, até então, continuam, -se, continuam impecáveis, no mesmo padrão que foram pintadas. Então, acho que estamos, sim, no caminho certo. Sede é, a parte. Pois não. Obrigada, é, vereador Nhonho. É, eu hoje fui lá na, no lago e cobrei o rapaz lá, eu quero cobrar o menino do CMTU é, o espaço para o idoso e o cadeirante ele me falou que tem cada rampa tem um para o cadeirante e um para o idoso mas lá são poucas rampas que tem então eu acho que cada rampa tem que ter dois para o idoso e um para o cadeirante e colocar mais rampas porque eu acho que se tiver umas quatro rampas é muito, daí só vai só ter quatro para idoso. Idoso tem muito. Cadeirantes são menos, mas tem que mudar aquilo. Mas está ficando muito bom. Parabéns ao prefeito. Obrigada. Concedido, os meninos do 15. Concedido para você, meu nobre. Pode falar. Os meninos do 15, os meninos que apoiou aí essa nova administração. Por quatro anos estive nesta casa e a cobrança era eminente da população e desse parlamento em nome do povo. O que eu quero passar para a população primaverense, quando eu falo aos meninos, é que é uma marca de uma campanha que antecede e hoje a gente discute resultado. Quatro anos não foram pintadas. E quem está questionando, antes que aconteça, previno o pior, é porque não gosta da cidade. Eu gosto de primavera e tenho que dar os parabéns e agradecer pela iniciativa da CMTU, da administração, porque está sendo pintada. E tomara a Deus que seja de uma duração grande. Porém, os meninos, nós queremos toda a cidade. Isso daí vai ser cobrado e é necessário, porque por muitos anos nós sofremos consequências com falta de sinalização no nosso município. Mas, de qualquer forma, a gente se sente confortável de estar participando de um mandato de resultado. Obrigado pela parte. De nada, vereador. Você pode ter certeza, vereador, que o prefeito Léo está fazendo o melhor de si, está longe da perfeição, mas tenho certeza que os resultados já estão aparecendo. É, não é fácil, a demanda é muito grande, mas você pode ver que a nova Avenida Porto Alegre, que vai ser começada aí essa semana, as obras dela, cara, vai ficar muito bonito. E a gente precisa disso, a gente precisa da modernização, nós precisamos daquela praça do centro ali revitalizada, como também começam as obras essa semana. É, acredito que na próxima segunda-feira o prefeito já deve estar dando a ordem de serviço, para a ligação da estrada do Primavera 3, Alto foi consagrada a empresa vitoriosa aqui do município de Primavera, num processo aí que tinha mais de 14 empresas do Brasil inteiro. Então agora a missão nossa aqui, como vereador, vai ser fiscalizar aquela obra para ver a qualidade que foi, porque o edital está muito bem feito e a obra tem que sair perfeita. E tenho certeza que a empresa que ganhou a licitação também vai querer deixar a marca dela naquela estrada lá que liga um bairro ao outro. No mais, uma boa noite a todos e até mais. Próxima vereadora faz uso da palavra, é a vereadora Iva Diana. Dispensa. Próximo vereador faz uso da palavra, vereador Juarez Faria Barbosa. Dispenso. Próximo vereador fazer uso da palavra, o vereador Luiz Costa. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia. É, cumprimento a mesa aqui o nome do vereador Juarez, os demais colegas vereadores, o nome do vereador Antônio Marcos, e o público aqui presente, Antônio Parente, bem-vindo a essa casa, seja bem-vindo, Jean Popular também, todos vocês, a secretária Laura, Paula, Magda também, sejam todas bem-vindas, a Cris, é, bem-vinda a essa casa também, participando aqui da nossa sessão, quero cumprimentar a secretária de Posturel também, Celestina, quero lamentar o ocorrido com a tua mãe, dona Diva, que Deus possa confortar o coração seu e dos demais familiares, tá? Senhor Presidente, começo meu discurso dizendo de algumas é, ações que fizemos né, durante aí. Falo fizemos eu e meu gabinete aí durante a semana, onde estivemos visitando. É, hoje eu estive lá no laboratório municipal, por lá está sem ar condicionado há meses. Então quero deixar aqui minha reclamação para que possa estar tá consertando um simples ar condicionado, assim como os das creches também que ainda alguns estão sem, né? mas eu aguardo para que possa ser é, e consertado e possa dar qualidade às pessoas que ali aguardam no laboratório municipal. É, também as pinturas das faixas de pedestres estive verificando e fico feliz em saber uma ação aí que começou a indicação pelo vereador Luiz Costa, vereador Carlos Estrutor, vereador Milen, no qual fomos até a cidade de Maringá e lá, é, comparando, buscando o plano de mobilidade hoje, é uma realidade aqui no nosso município. Então, fico feliz em poder ver, espero que essa ação de pintura se estenda por toda a cidade, não fique apenas no centro da cidade, os nossos bairros merecem com certeza ter esta atenção também, mas eu quero aqui já, já, já parabenizar pela ação que está sendo feita, que está ficando muito bom. Quero sugerir aqui, fazer uma sugestão a, ao líder, não sei, lá na praça da Matriz, onde vai ser construído ali a praça de alimentação, que na, em conversa naquele dia com o prefeito, ele disse que iria colocar os carrinhos. Eu acho que os carrinhos vão deixar um ambiente um pouco feio, de repente gasta um pouquinho mais e construir ali um ambiente fixo e fazer uma forma de comodato todo um aluguel ali simbólico para as pessoas que tá vai ficar mais padrão, vai ficar, ter mais higiene, vai ter água ali, vai ter tudo. Então, assim, é, se não começa, vai fazer a praça, pelo que eu vi o projeto, muito, vai ficar bonito. Sim, você a parte, vereador. Obrigado, vereador. É, até cobrei o Leonardo nesse sentido, é, se não me engano, a Excelência mas tinha falado uhum. esse assunto, da gente de repente disponibilizar ajudar a, a formular uma ideia com pode ser com containers a frente do container de vidro por exemplo né hoje tem tanta coisa prática e barata é, está sendo amadurecido já essa ideia eu acho que vai ter em fundamento e acredito que há uma solução nesse sentido aí que bom vai ficar bem é, mais agradável mais bonito até mesmo a higiene tendo água tendo tudo lá vai ficar vai ficar bacana e visitei o posto de saúde do Jardim Luciana. Secretária Laura, parabéns, lá está funcionando, tem médico. Estive lá, uma estrutura belíssima, aquela comunidade merece. Tenho certeza que daqui a um dia, quando o pessoal do Poncho Verde descobrir que está lá, vai, dar, vai ter muito mais pessoas ainda, que ainda está vindo, mas está tudo funcionando perfeitamente. Parabéns aí à Secretaria de Saúde pelo posto lá do Jardim Luciana. É, eu quero cobrar aqui as obras de drenagem, mas agora com essa chuva não tem como fazer, mas que possa ser revisto aí para a próxima para o próximo ano, que possa ser feito lá na Avenida Belo Horizonte, lá em frente à creche é, Eliane Macedo, que alagou bastante lá essa semana, então que possa ser visto lá, é, já que não foi feito aqui no centro, que possa ser disponibilizado aí em outro, em outro local. Quero ainda cobrar aqui o Executivo do aumento, que em reunião com as ACS, foi prometido a elas um aumento gradativo, e elas estão cobrando, estão aguardando que tenham, é, que sejam dado esse aumento, nem que seja pouco, mas elas estão aguardando por esse aumento. Foi algo levantado há muito tempo atrás, e eu quero aqui cobrar para que seja revisto, né, qual a possibilidade de estar atendendo essa classe das nossas ACS. E, eu fui a ACS em 2007, sei da importância que tem para cada PSF, para a Secretaria de Saúde, quanto que contribui, então que possa estar vendo com carinho e estar tá dando aí esse aumento, se possível, se não, que possa ser dada uma data, para né, que elas possam aguardar, que elas possam ter uma data para ficar aguardando. E quero aqui ainda trazer uma situação que foi, foi cobrada aqui bastante por alguns, por alguns vendedores ali da Avenida dos Trabalhadores. Eu entendo ali a, a construção da cerca, eu sou um defensor do meio ambiente, só que naquele, naquele caso, devido ali na Avenida dos Trabalhadores, os vendedores estavam ali há anos naquele mesmo local. E então o meu pedido ao Executivo é que fosse feito a cerca um pouquinho para lá. Eu sou o contrário a colocar veículo lá em cima. Não pode mesmo colocar veículo não. Mas de repente uma senhora, igual vendia ali na banquinha lá os, pão, os pães dela, poderia continuar lá vendendo. Porque já passa a bicicleta por lá com as pessoas tendo... Aí ah, eu, eu sou o contrário que coloca veículo lá em cima. Está errado, totalmente errado. Mas eu gostava, de, eu comprava ali, no, no, naquele local, melancia, pão, porque era agradável, tinha as aves. Então, deixo aqui o meu questionamento, estive lá hoje pela manhã, quem sabe pode ser revisto, chegar um pouco para lá, contrário, colocar veículo. Quem não tem o seu alvará, que possa ser regularizado também. Não quero aqui que ninguém possa aí tá, tá vendendo, né, sem recolher os, aí, os devidos impostos, mas que possa estar tá vendo aí, com carinho e deixar essas pessoas que estão lá trabalhando dentro da possibilidade. E para terminar, na semana passada eu falei aqui do Sebastião Rezende, eu quero fazer uma errata aqui, eu falei que ele era suspeito de receber 35 bilhões, gente, eu errei, é 6,5 bilhões que o deputado é aí acusado de ter pegado de mensalão durante a segunda lista do Riva, e eu quero aqui é, fazer justiça, que eu também não posso aumentar. Falar uma coisa que não é verdade, aquilo que não foi noticiado. O que foi noticiado foi 6 milhões e meio e não 35 milhões, conforme eu disse aqui na semana passada, no meu discurso, no qual eu citei o deputado estadual Sebastião Rezende, amigo aí de vários líderes aqui, inclusive deste município, né? e que eu discordo da postura, da forma dele fazer política, então estou aqui fazendo justiça. Não foi 35 milhões, foi 6,5. No mais, é isso. Estou à disposição de Primavera do Leste para que possamos andar, para que possamos trabalhar para termos uma sociedade mais justa, mais igualitária, e estou à disposição. Meu gabinete, 24 horas, parabenizo os atendimentos, Paula, na UPA, sempre lotado, sempre lotado, muitas vezes reclamam da demora, mas como a gente, eu sou um frequentador ali, estou sempre, às vezes, passando mal, estou lá aguardando, então você conhece a realidade, você conhece de fato a realidade. Então, parabenizo todo o esforço seu e de sua equipe lá na UPA. Boa noite a todos, se preciso for, voltarei no segundo expediente. Próximo vereador escrito a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Manuel Mazuti Neto, presidente do MDB. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Leis, a Casa da Democracia Primaverense. Inicio aqui meus, meu, meu pronunciamento de hoje, cumprimentando a todos os vereadores, na pessoa do vereador Neri Gaiteiro. Agradeço também a presença dos amigos, correligionários, principalmente do MDB, o Fábio, parente, o Renato Sintra, tava... o, Renato Sintra. o Renato Ganassini estava por aqui, advogado também agora, né Renato? Parabéns aí pela OAB, obrigado a presença de todos, agradeço também os servidores, as pessoas que nos assistem de casa, minha esposa Sibele, que estava por aqui, mas já sumiu, vai que perdi, né? não, não posso correr atrás para achar. Cumprimento aqui inicialmente, senhoras e senhores, Faço aqui um cumprimento especial à classe da, dos dentistas da cidade, visto que essa noite, essa semana, aliás, comemoramos a semana do dentista, a semana alusiva aos dentistas, pois no dia 25 de outubro se comemora o dia do dentista. Então aproveito aqui e parabenizo a todos vocês, especialmente na pessoa da doutora Lélia, Cumprimento a todos, agradeço a presença e dizer a vocês que é um prazer recebê-los e também é um prazer saber da qualidade do serviço prestado pela odontologia a todos os munícipes de Primavera. É incontestável a qualidade da odontologia pública aqui de Primavera do Leste. Essa, essa comprovação dessa qualidade, ela se dá, senhoras e senhores, porque Primavera, por exemplo, para aqueles que não saibam, Primavera, pela segunda vez, é agraciada com o título das, das, do CRO. É isso, velho, CRO, né? Essa vez estamos em segundo lugar na categoria que Primavera estava inscrita. E, mas já tivemos também o primeiro lugar com a mesma equipe que aqui está. Às vezes, questão até de números, de lançamentos, de coisa, de repente diminuiu um pouquinho a, a colocação, mas em nada, em nada, a colocação, Alessandro, obrigado também da presença, em nada é, diminui a qualidade e o comprometimento de cada dentista de Primavera do Leste. Então, eu quero dizer a vocês que é, assim, com imenso prazer que subo nessa tribuna para poder, de público, Laura Kelly, você que é secretária de saúde, dizer que você está muito bem representada quando se fala em odontologia. Profissionais de grande qualidade capacidade, parabéns também pelos materiais adquiridos, eu sei que Primavera, na medida do possível, do que uma licitação nos permite, sempre busca adquirir o que for possível adquirir com qualidade. Então isso, dentre todos os outros questionamentos que possam haver na sua pasta saiba que a odontologia tem feito por merecer inclusive hoje para podermos é, brindarmos isso e, e elevar a categoria hoje na, na, na, na sua semana nós vamos aqui agradecer a doutora lélia com uma moção de aplausos pelos relevantes serviços prestados por anos nessa cidade não vamos falar em idade porque não, não nos compete nesse momento, mas é, doutora, que cada paciente atendido pela senhora, cada mãe de pequenos pacientes que por acaso tenham passado pelo consultório onde a senhora atende, eu tenho certeza que foram atendidos com a presteza e a qualidade profissional que lhe é inerente. Então, nosso muito obrigado pelos serviços prestados pelo município. E é uma pena né, que essa, esse momento chegue e a pessoa acabe se aposentando, porque vocês podem ter certeza. Estamos aqui abrindo mão, não estamos perdendo. Estamos abrindo mão para uma questão técnica e legal de uma grande profissional. Então fica aqui nosso reconhecimento, não só do vereador que propôs a moção de aplauso, mas de toda a casa que aqui aprovou de forma unânime essa moção em seu favor e dizer que ela é extremamente merecida. Então meus parabéns à categoria mais uma vez e dizer que tenho imenso orgulho de também conviver diariamente com uma dentista dentro da minha casa e saber que trabalha no mesmo setor de vocês e tem, na medida do possível, colaborado para essa grandiosidade que temos aqui, que é o atendimento da odontologia. Então meu muito obrigado pela presença de todos. Eu quero aqui é, também anunciar que, em razão dessa, dessa semana, é, nós honrosamente cederemos nossa coordenadora da saúde bucal para fazer uma palestra no CRO referente a, a, ao, ao prêmio que todo ano é, é entregue aos municípios e dizer que isso também nos orgulha e a mim pessoalmente dizer que a minha mulher puder ir lá fazer uma palestra para todo o Estado, Vou puxar um pouco a sardinha, é porque tem qualidade lá em casa. Senhoras e senhores, também quero falar um pouquinho. É, com todo o respeito, vereadora Edna, vou citar o nome de vossa excelência, porque a senhora fez um discurso agora há pouco, e eu não quero aqui dizer que o, o defensivo agrícola, que a senhora, eu acho que erroneamente chama de agrotóxico, ele não possa ser prejudicial à saúde. Eu tenho certeza que, por ser um veneno, logicamente, ele não é o remédio, ele é o próprio veneno, é, eu tenho certeza que possa, sim, de uma forma ou outra, prejudicar a saúde. Mas eu acho que, muito antes da distância que falamos aí, que possa ser feita a aplicação dos defensivos, e, portanto, a semeadora de lavouras, porque não existe semeadura de lavouras sem defensivos, muito antes disso, eu acho que nós consumimos mais defensivos agrícolas, por exemplo, quando comemos um tomate. E tem muitas e muitas pessoas que vêm de público e dizem, ah, porque o defensivo, o agrotóxico, papapá, não estou dizendo de vossa excelência, estou só usando o discurso que me antecedeu, dizer, ah, porque o agrotóxico é isso, o agrotóxico é aquilo. E eu tenho certeza que não tem, de repente, o capricho de lavar um tomate à altura da necessidade que, que seria ideal aquele momento, e acaba por consumir o, o, o alimento até mal lavado. Porque tem gente que sequer vai no banheiro e lava as mãos, você vê isso muito em banheiro público, me chama a atenção que essas pessoas, de repente, possam ser um desses, desses que estão aí em Facebook, Instagram, em WhatsApp, falando dos agrotóxicos. Eu sei que nós temos que ter um limite, mas nós temos que entender que, tecnologicamente também a agricultura evoluiu. Aliás, é o setor que mais evoluiu, principalmente na nossa região. Então, nós não podemos ter... A ideia de que ah, o defensivo agrícola ele vai a tantos metros de uma coisa que era 5 anos atrás, 10 anos atrás, para a realidade de hoje. As empresas investem bilhões, bilhões em pesquisas para melhorar a tecnologia. E dentre essas melhoras, está a melhora do resíduo daquela aplicação, para essa aplicação também não sair da área que está sendo destinada o próprio ao defensivo. Ou vocês acham que um litro de veneno caríssimo do jeito que é, vocês podem ver isso, dois minutos, isso pelo, pelo próprio roubo que existe muito na região, vocês acham que os caras iam aplicar defensivo para sair a 200, 300, 400 metros da, da, do local de aplicação? Não tem como. Esse é o tal da, daquela, daquele ditado, vereadora, que a fruta não cai longe do pé... O defensivo ele não cai longe da aplicação, porque seria um prejuízo muito grande ao próprio agricultor jogar esse produto de tanto valor agregado na natureza para que fosse embora. Então, assim, vamos, nós precisamos sim ter consciência dos nossos, dos nossos problemas que enfrentamos, mas vamos com calma, gente, vamos repensar, vamos analisar o que a gente está falando, vamos filtrar as informações que chegam para a gente, de repente, não dar uma informação distorcida. Quero aqui parabenizar rapidamente o Executivo pela pintura das faixas, que já foi falado pelo IONI. Eu acho que estamos no caminho certo e nós precisamos, sim, de fazer a pintura das faixas, renovar essas pinturas. E mais que isso, cidadão primaverense, é obrigação sua respeitar a faixa. E já vou dizer mais, a obrigação do motorista do veículo é respeitar o pedestre em qualquer situação. Sequer necessitaria da própria faixa. O condutor do veículo já deveria respeitar o pedestre que ali está. Então agora temos faixa, faixa melhor pintada, devagar vamos atingir todo o município. E chegou a hora de nós também mostrarmos nossa civilização que somos pessoas civilizadas e que respeitamos minimamente o pedestre que está nas vias. Rapidamente, em 22 segundos, dizer ao vereador também Luiz Costa que aquele local onde ele requereu que a pessoa continuasse é um local de APP, mas que o Paulo Zene já cedeu uma parte aqui para cima e a pessoa já está devidamente instalada e pode continuar vendendo seus produtos lá. Próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, vereador Neri Domingos de Souza. Dispenso. Senhor presidente Paulo Maço, não havendo mais vereador inscrito a fazer uso da tribuna no primeiro expediente, devolvo a palavra. Obrigado, colega Quinha. Terminado o primeiro expediente, passamos agora à ordem do dia. Projeto de Lei 989, Autor Executivo Municipal. Assunto dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Este projeto de lei recebeu o parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e está na pauta dessa sessão para a primeira discussão e primeira votação. Coloco o projeto de lei 989 em primeira discussão. Ninguém discute? Assistir, em discussão, presidente. vereadora Carme Beth Borges. Não poderia deixar de comentar sobre esse projeto. Tivemos uma grande extensa. Discussão. Pela ordem, senhor presidente. Só, só um pouquinho. Tem uma pessoa escutando um áudio aqui perto, um vídeo, sei lá o que. Dá para pedir porque. Em primeira discussão, a vereadora Carme Bete Borges. presidente. Só para pontuar, é, na semana passada nós discutimos uma extensa discuta, discussão sobre o PPA e entendemos que essas três peças, é, peças orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, ela em si são conjunto, né? Então, o que a gente tinha de discutir, de pontuar, de comentar, foi feito na primeira e segunda discussão do PPA. Só quero aqui deixar esclarecido isso, que foi, mera, foi assim, minucio, minuciosamente estudado. Né? Entendemos aí a importância dessas peças orçamentárias. Houve uma mudança por, é, por entender da importância das duas secretarias que no ano passado nós aprovamos, né? Que foi criadas as duas secretarias de desenvolvimento e também a secretaria de esportes. Então, assim, foi necessário essas alterações devido a essas duas novas secretarias dizer que estamos com um orçamento bastante confortável, é, tem como nós trabalharmos sim de uma forma muito séria, como eu falei na minha fala, é, com um resultado positivo aqui para a Primavera do Leste, certo? Principalmente aí entendemos a importância da da secretaria de saúde, né, e da educação do nosso município, onde as duas têm o maior orçamento, a saúde em primeiro lugar, né? Sabemos que isso aí não é o suficiente, mas assim, dentro do possível, tem dado prioridade para a saúde. Então, eu peço, eu falo aqui em nome, como presidente da Comissão de Economia e Finança, que foi muito bem estudado, muito bem é, direcionado a é, Lei de Diretrizes Orçamentárias e peço o apoio de todos os demais pares para a gente estar votando essa matéria. Em primeira discussão... Em primeira discussão, o vereador Antônio Marcos, Piru, Senhor presidente, eu serei breve na minha discussão, mas é, é importante. A gente estar salientando que o município de Primavera do Leste, quando esteve aí na quarta economia por alguns tempos a nível de Estado, município ainda jovem nessa ocasião, e hoje é, no PIB como se comporta o município, Precisamos ser aplausivos com os gestores que por, por esse município passaram. Que a responsabilidade de se fazer de forma ordeira e de estar dando a estabilidade econômica do município, apesar de tantos altos e baixos que vem da esfera federal, que alimenta os municípios estadual, as dificuldades, mais uma vez o gestor mostra. Está antenado aí, trabalhando peças orçamentárias que com certeza só vem nos dar possibilidade de estar cobrando e acompanhando e buscando providência à nossa população. Como bem disse a vereadora Carmen, esse parlamento acompanhou passo a passo e fechamos de forma consciente e sabendo que o município está com possibilidade de conseguir andar né, os, o próximo ano e os próximos também que vêm é, com a participação de todos a responsabilidade acima de tudo afinal estamos mexendo com o dinheiro do nosso patrão que é o povo obrigado senhor presidente em primeira discussão o vereador Manuel Mazuti Neto é só para explanar os nossos visitantes que aqui estão que esse momento aqui da, da, da nossa sessão ele é, ele é dirigido às discussões dos projetos que aqui passam. Mas, em especial, as, a diretriz orçamentária, ela tem que ser exaustivamente e amplamente discutida na Comissão de Economia e Finanças. Então, é, às vezes, pode que algum vereador não utilize a palavra, mas não significa que ele não está sabendo do que está sendo votado e não significa que ele não participou também das discussões prévias para que pudéssemos chegar nesse momento, nesse dia de aprovar ou não tal projeto. Então, dizer que, conforme já falou a vereadora Carmen Beth, a Comissão de Economia e Finanças massivamente debateu isso, fez o, o, todos os os apontamentos que achou necessário e dizer que este resultado de que será votado hoje é o que vai dar diretriz ao Executivo com o aval do Legislativo para que se possa fazer os investimentos de que forma em cada área serão feitos, logicamente, é, respeitando o que o vereador Antônio Marcos já falou, os limites impostos pela própria legislação, como o caso específico de educação em 25% e saúde em 15%. Então hoje acaba sendo uma discussão um pouco mais é, enxuta mas não significa que isso não foi amplamente discutido na casa no momento oportuno que era nas comissões que são realizadas todas as terças-feiras nessa casa e é aberta também a população para querendo assistir às discussões sobre os projetos que lá tramitam Em primeira discussão Ninguém mais discute. Coloco o projeto de lei 989 em primeira votação. Quem concorda permaneça sentado e quem discorda, a favor, ficar em pé. Declaro aprovado o projeto de lei 989 em primeira votação com um voto contrário. Terminado a ordem do dia e antes de darmos início ao segundo expediente, gostaria de convidar o nobre colega o vereador Manuel Mazuti Neto para que proceda a entrega da moção de aplauso 026 para a senhora Lélia de Jesus Abreu Martins Leite. Posso fazer um requerimento verbal senhor presidente? Fique à vontade. É, gostaria que a Lélia aqui ao receber estivesse acompanhada dos demais profissionais da saúde bucal aqui embaixo conosco e, em especial, gostaria de contar com o apoio aí da Cibele nessa entrega aqui, por favor. Sintam-se todos é, convidados a estarem presentes aqui, participando da entrega dessa bela homenagem. E os demais vereadores também. Retomando a sessão, passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Welys Marcos Rosa Campos, para que proceda a chamada dos vereadores inscritos para fazerem uso da palavra no segundo expediente. Obrigado, senhor presidente Paulo Márcio. Primeiro vereador inscrito a fazer uso da tribuna, vereador e também presidente do DEM, Paulo Márcio Castro e Silva. Boa noite a todos. Cumprimentar o público presente, aos internautas que nos assiste, aos colegas. E em nome do público presente, cumprimentar minha sobrinha Cris, que se faz presente hoje aqui na casa, ao colega Alexandre Dudem, bem-vindo sempre a essa casa, Alexandre. E inicio dizendo da da ida a Brasília, onde tivemos ali juntamente com o prefeito Leonardo, a secretária Márcia Otile Buscando ali recursos para o nosso município, agradecer aí a recepção ali do deputado federal Juarez Costa, onde teve ali uma, uma grata satisfação em anunciar aqui para o município uma patrol que irá estar sendo é, disponibilizada a partir do ano que vem com as emendas destinadas aqui à Primavera do Leste. Dizer que tivemos também no Ministério juntamente com o ministro Osmar Terra, buscando aí os recursos para a nossa secretaria. Infelizmente, muitos repasses aqui para o município estão aí atrasados, não só a Primavera do Leste, mas o Mato Grosso todo, é, na parte da assistência social. E, infelizmente, ali não trouxemos notícia boa, é, sem previsão, para que possamos aí estar sendo colocada em dia essa parte da assistência social, que muito contribui aí para a parte mais carente do município. E esse recurso, com certeza, faz muita falta, mas temos aí o prefeito que sempre é, busca tirar de algum lugar e não deixar totalmente desamparado o município nessa parte de assistência àqueles municípios que sempre precisam aí da administração pública. Agradecer também ao deputado Nelson Barbudo, que já disponibilizou também uma parte das suas emendas, aqui a nosso município, iremos estar retornando agora para concretizarmos essa emenda que já estarão ali disponibilizado para a Primavera do Leste. No mais, agradeço a todos pela presença, A tempo cumprimentar o colega de partido, Modesto, bem-vindo a essa casa sempre, companheiro, e com muito pesar, secretária, deixar aqui meus pesos, a perca aí pela sua mãe. E, no mais, agradeço a todos pela presença, secretária, bem-vinda a essa casa, secretária de Saúde, Laura, está me devendo, mas não vou cobrar em público, não. No mais, agradeço a todos aí pela presença e sejam todos bem-vindos. Próximo vereador inscrito a fazer uso da tribuna no segundo expediente, vereador Paulo Roberto Donin, está ausente. Próximo vereador, Valminsley Alves dos Santos, dispenso. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Quinha Juriti. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora em nome do presidente Paulo Márcio, os demais vereadores, em nome do vereador Peru, os demais vereadores sendo cumprimentados, quero cumprimentar em especial a minha amiga Paula, da UPA, não sei se, se encontram. Quero também fazer um cumprimento à minha amiga Laura Kelly, secretária de Saúde, parabenizar pelo ótimo trabalho zerando a fila do oftalm. Quero também é, cumprimentar a secretária de Educação de Pochorel, Celestina Alves. Cumprimentar também meu amigo Matheus, companheiro. Quero também cumprimentar o Alessandro, modesto, grande amigo, que todos se sintam cumprimentados. Senhora Presidenta, Carme Bete, é, com muito pesar, muita tristeza, não, não, não deixei de citar é, o falecimento de dona Diva, minha sogra, também mãe da secretária de Educação lá de Pochorel, muita tristeza, estive lá no velório, lá em Jaridore. Jaridore perdeu uma pessoa muito importante naquela comunidade, uma pessoa sensata, uma pessoa que tanto lutou também pela comunidade de Jaridore. Hoje Jaridore se sente triste, vem trazer essas condolências a todos, familiares. Presidente, estive também acompanhando o cascalhamento da Nova Pochorel, foi uma luta não só de todos os vereadores, mas tua, conheço seu passado, conheço tanto que você trabalhou e lutou pelo povo o trabalho também do vereador Peru e de todos os vereadores né? está indo o trabalho está sendo realizado apesar que a chuva vem, vereador Peru atrapalhando um pouco só que ao mesmo tempo a chuva é bom porque lá é um, uma terra arenosa e precisa de chuva pra, não é que a areia dá compactação vereador Peru, mas ela né? Fica firme para ser lançado todo o material. Parabenizar toda, toda a equipe de Pochorel, também a equipe de Primavera, Secretaria de Obra Especial, meu amigo Leira, lá de Pochorel, também o secretário de Obra Henrique Gato. Também, presidente, as poucas palavras que eu tenho é parabenizar a gestão pelas pinturas da faixa. Hoje, Primavera tem faixa de qualidade. Né? Tanto que eu lutei sobre, nessa tribuna. É, nas indicações, teve várias indicações minhas é, em questão das faixas de pedestre, é, vereador Ionion. E hoje, Primavera ganha com essas faixas de qualidade. Sempre quando eu vou a Brasília, vejo aquelas faixas no centro, pô, por que, que Primavera não pode ter, né, essas faixas de qualidade? Era só a faixa pintada que no outro dia já... Primeiro carro que passava e apagava. Hoje não, hoje tem faixa de qualidade. Quero também chamar a atenção do secretário de obra, Henrique Gato, e dizer, e pedir também até os demais vereadores, ali do, na questão do poncho verde, o lixo está demais. A sociedade, ela parece que não conscientiza, vereador Neri, joga lixo, morador vai lá, Procurar por que, é que você está jogando lixo aqui, eles não estão nem aí. Então venham fazer essa crítica construtiva ao secretário Henrique Gato. Olhe mais para o pessoal do Posto Verde e evitar esses lixões lá. No mais agradeço a todos que vieram nessa noite. Deus abençoe. Procure nosso nosso gabinete, traga sugestões para nós construir uma primavera ainda melhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. nosso vereador inscrito a fazer uso da tribuna no segundo expediente, vereador Antônio Marcaval dos Santos, vereador do PP, o vereador peru Senhor presidente, eu só venho essa tribuna para agradecer aqui a presença dessa equipe da saúde, já não está mais ali que eu possa ver, a secretária Kelly, a Paula e perdoe os demais aí que a gente não denominar o nome, parabenizar a nossa odontologia, pela homenagem no dia de hoje. Com certeza foi aprovado por todo esse parlamento e é um reconhecimento de produtividade que só tem a somar com o nosso povo. A nossa secretária de educação, de, da nossa querida Postel, nossa terra mãe, nossas condolências aí, é uma conterrânea nossa que perdemos, né? nossa família conhece, a gente sente profundamente, mas tudo no tempo de Deus. Espero que isso... Saber que é no tempo de Deus que seja o um conforto, que Deus nunca erra, né? Agradecer a presença aqui do meu amigo Alexandre Modesto, meu irmão Jandir, nosso diretor-geral Joel, enfim, que todos se sintam cumprimentados. É, com relação à saúde, eu quero deixar registrado em tribuna o... Comprometimento da nossa secretária Kelly, a colega Paula, por vocês terem me atendido sempre em horário que não é horário de, de trabalho e tudo, mas esse é o entendimento que nós estamos em cargo público que não tem hora para nada. Né? E assim a gente vai nessa batalha que não é uma batalha fácil, porém, eu só tenho a dizer que estou bastante motivado e contente de estar participando de uma gestão diferente. Diferente assim, que a própria população pode tirar suas conclusões. Tivemos dias difíceis no município de Primavera, tivemos momentos bons também, onde começava um município que, ainda distrito, eu tive no interior junto com o vereador Ionho e alguns colegas, e vi ali uma realidade que eu presenciei antes de ser emancipado esse município. Aonde saía a prefeitura de Pochorel para atender aqui como distrito, e recebia o suporte de óleo diesel, só entrava o maquinário de Pochorel aqui. E faziam churrasco, davam comida para aquele servidor da prefeitura de Pochorel aqui. E o tempo foi passando, começa-se querer mudar a realidade, de uma vertente que fez a cidade que temos hoje, que é a hora de se mudar de quem que vai ser o pai da criança e quem vai estar no comando. Sentimos isso nos últimos dias, onde se ataca a qualquer custo quem estava eleito nele, para poder dizer, eu sou o melhor, eu posso sentar na cadeira. Porém, tem um diferencial, veja essa realidade hoje, quando o Legislativo faz a economia, devolve... O prefeito aplica e fico contente da informação que estava aí meio que travado essa questão do Primavera 3 até o Tuiuiu e que vem esse resultado positivo, vereador Elton, que já está tudo pronto para poder ser iniciado. Então, população, é um momento diferente na política de Primavera. E quem não esteve no outro palanque, Edna, tem a obrigação de ser aplausivo, e de respaldar. É óbvio que vamos fazer a fiscalização dos investimentos, porém temos que torcer pelo melhor, porque afinal o discurso de campanha é que amamos primavera, e agora na gestão precisa ser assim. Mas me espanta, e eu peço ao povo que nos assiste online, que aqui estão, o que está acontecendo na esfera federal, aonde se pega lá se um partido, né, e o presidente do partido tenta distorcer tudo para o outro lado, porque eu não estou sendo visto aqui. Querendo ou não, senhores, é prejuízo para a nação. Quem tem ideal não tem como, quem está fora da cadeira, não foi eleito com voto popular, dá as cartas. E os loucos que estão pulando fora do barco, não pode ter o respeito do povo brasileiro. Porque essa luta é dura, é dura. Assim como o vereador que participou de uma eleição que antecede, e agora quando chega, senhores, dentro do mandato, quer tacar da onde ele dizia que seria bom e está dando certo. Estamos vendo. Então, senhores, responsabilidade é... Próximo vereador, fazer uso da tribuna no segundo expediente, vereador Carlos Araújo. Ausente. Próximo vereador, fazer uso da tribuna no segundo expediente, vereador Carlos Instrutor. Dispensou? Próxima vereadora, Carme Bete. De verifico o telefone da vereadora, por favor. Pronto? Deixa eu ficar perto da Bíblia aqui, é melhor. <risos> Retorno a essa tribuna, quero deixar minhas considerações finais. E eu não poderia deixar de pontuar. Gente, olha, hoje nós estamos assim, eu particularmente estou maravilhada, porque é a primeira pessoa que recebe a homenagem e continua no plenário. Quero aqui parabenizar a dona Lélia. De Jesus e toda a sua equipe. Parabéns, tá? Porque a gente às vezes se sente assim tão é, desprestigiada, porque quando o pessoal recebe a moção de aplauso, vai todo mundo embora. <risos> e vocês nos honraram com a sua presença. Muito obrigada, tá? Deus abençoe. É, eu só voltei a essa tribuna para comentar e poder contribuir com o discurso da vereadora Edna Manique. É, Alessandro, obrigado pela presença, grande amigo, Deus abençoe. E também quero deixar aqui mais uma vez meu reconhecimento à secretária de Saúde, a Laura, a Kelly, Kelly Laura, Laura Kelly. Porque, Laura, você tá, tem feito a diferença. Desde 2013, como vereadora, certo, eu vi passar muitos secretários de saúde. E, infelizmente, eu não sei o que, que acontece quando a pessoa chega nesse cargo... Minha amiga, o topete é muito grande, mas a Bíblia fala que a humildade vai à frente da honra e através da tua humildade realmente eu vejo isso se cumprir na tua vida. Uma pessoa humilde, querida, simples como nós e que está fazendo a diferença e com isso a benção de Deus está junto e Primavera do Leste ganha com isso. Continue assim, tá? Nessa humildade, nesse companheirismo e com certeza o Senhor irá te honrar muito e muito. Tá, quero aqui também agradecer a presença que está participando do grupo aí da, da parte do Céu, que é a Dêvida também, uma grande mulher de Deus, pessoa escolhida por Deus. Ela é uma cantora sensacional, tá, gente? Vocês aproveitem ela aí, a equipe. Ela tem um dom que Deus deu para ela tremendo, sabe? E eu quero aqui honrar você e dizer que Deus não abre mão e você precisa cumprir o propósito de Deus, que é louvar o nome do Senhor. Então, a vereadora comentou sobre a questão do grande problema do agrotóxico, né? da aplicação aqui no nosso município. Eu também assisti o, o, o programa e me fala, eu vi aquela reportagem. Só que eu quero dizer aqui que desde o ano de 2013 foi feito um TAC com os produtores, na época do promotor Silvio, é, no período de cinco anos. Esse TAC ele, ele teve o seu final no ano passado. E com outro promotor eles tiveram a nova reunião e assim é, proporam para o promotor para prorrogar esse TAC esse TAC seria o quê? Em vez de plantar, dar distanciamento de 500 metros, eles iriam respeitar 250 metros, certo? Só que assim, na reunião que eles tiveram, para tipo assim, amenizar um pouquinho do que ia acontecer, já que eles queriam a prorrogação, é, ficou certo dos produtores devolver para os cofres públicos no Fundo Municipal do Meio Ambiente, um valor de cerca de um milhão de reais, certo? Esse dinheiro ele vai ser revertido na saúde. Tanto é que, o, se eu não me, salvo me engano, já tem duas ações que já estão sendo feitas através desse recurso. Uma das ações é a unidade de saúde lá do, do Guterres, que está sendo feita através desse dinheiro que foi revertido para o, o Fundo do Meio Ambiente. Então, assim, se está acontecendo realmente isso, que eu não tive tempo de ver, foi em meio-dia hoje que eu vi a reportagem, é, está faltando, é, alguém está burlando as normas, porque o período, o espaço é de 250 metros tá, para se plantar. Então, tem que ser acionado o Conselho Municipal do Meio Ambiente e os fiscais do meio ambiente para ver isso aí. Isso é muito sério e não pode acontecer. Obrigado. Próximo vereador escrito a fazer uso da tribuna, vereadora do PT, Edna Manique. Alô, alô? Alô, alô. Aí eu fico muito grande aqui. É? Volto a essa tribuna para estar pontuando algumas questões. Uma é, é parabenizar ao Partido dos Trabalhadores pela realização do Congresso Estadual que é, reconduziu o deputado estadual Barranco à presidência do partido a nível estadual. É, também quero falar, voltar a falar sobre a questão do agrotóxico. Muitas vezes o que é legal não é moral, é, pode até ser que está dentro do limite, mas nós sabemos que... Essas terras em volta de Primavera são umas terras muito valorizadas em função do crescimento da cidade e a possibilidade de é, esse plantio não existir tão próximo. E nós já temos é, é, isso é, pesquisado, que o, até no leite materno, leite materno foi encontrado é, agrotóxico, não em Primavera do Leste, mas em Lucas do Rio Verde. Claro que depois desse, desse encontro, desse agrotóxico no leite materno, deve ter sido já tomado algumas medidas para impedir isso. Mas nós temos é, já as pesquisas que o agrotóxico realmente ele entra no lençol freático, é, ele está na água e, e o absurdo de encontrar é, agrotóxico no leite materno é, deve deixar a gente é, um pouco abismado. E a, o que aconteceu em Primavera foi que... É, teve paciente que aí ocupou ah, os hospitais e a UPA em função de ter passado mal logo após a passagem é, do veneno, a aplicação do veneno naquela área, né? E há a possibilidade da gente ter aí a consciência dos nossos agricultores de não usar o agrotóxico nesse, próximo da cidade. É, quero parabenizar a Secute pelo festival de poesia que aconteceu aqui na Câmara. Né, é, eles fazem isso todo ano e o, a Secretaria de Cultura está de parabéns sobre esta esta atividade é, que é muito importante para desenvolver nossas crianças, não só de primavera, como é de, outras, de outros municípios. Né, e nós temos hoje aqui a visita do pessoal de Pochorel, que é a nossa cidade-mãe, e a gente tem um um um assim um carinho muito grande por Pochorel, né, que... É, sempre nos atendeu muito bem lá, uma cidade muito com um povo muito carinhoso e hospitaleiro. Tá? É, além de... eu tenho tempo ainda, eu gostaria de citar aqui, é, comentar sobre a questão do, do que está acontecendo a nível nacional com a questão do meio ambiente, que é aquele piche, né? aquela aquele mancha de, que a gente acha que é piche, sei lá, óleo, óleo é, é, é, petróleo... E aí a gente fica abismada é, de nós estarmos já quase um mês com essas, com essas atividades e não descobrir é, de onde está vindo esse petróleo. Né? O presidente atual já definiu de onde está vindo, mas a gente já, já foi encontrado dois barril da Shell, né? então é, nós, temos, nós temos o nosso céu monitorado aí com satélite, a gente consegue ver um fogo acontecer no fundo do quintal de uma pessoa. E não conseguir saber de onde está saindo um petróleo daquela quantidade, eu fico pensando, será que estamos paralisados com isso? Porque se a gente consegue visualizar é, todo, nós somos monitorados aí é, diariamente... É, com o satélite, eu acho que fica impossível de não saber um afundamento do navio ou um, um, uma base de petróleo que está vazando para danificar tanto o meio ambiente e prejudicar o nosso turismo. Né? As praias nordestinas são praias maravilhosas e que bom, estão sendo prejudicadas com a questão turística, que são dinheiro... Eu sempre falo que o turismo é dinheiro que vem de fora, é dinheiro que entra, que a gente precisa é, cada vez mais ampliá-lo. Eu não tenho mais tempo, e o nosso vereador aqui corta a nossa fala quando, quando dá o tempo, então eu quero desejar a todos boa noite, tá, uma boa semana, tá, e que é, antes até do, de terminar a minha fala, desejar aí a todos né, uma, uma boa semana a todos. Obrigada. Próximo vereador Fazer da tribuna no segundo expediente. Vereador Alto Baraldi, vereador Ion. Despesso. Próximo vereador, vereadora Iva Viana. Dispensou. Juarez da Loreta. Boa noite a... Boa noite a todos. É... Só vim aqui nessa tribuna para cumprimentar alguns amigos que, que eu vejo aqui, né, parabenizar os homenageados, né, por seus trabalhos também prestados, o doutor também, e, e também a presença da secretária Kelly, né, e também do, do Jean Popular e o parente, né, e, e todos vocês que estão presentes aqui, né, sejam homenageados, é, seja aí cumprimentado pelos demais, a Cristiane e o Cristiane, obrigado pela presença né? é, queria falar um pouquinho sobre a sessão itinerante que estivemos é, semana passada ali no, no bairro Castelândia e é, eu que sou daquele bairro lá as maiores reivindicações que foram feitas ali pelo, pela população foi a, a parte da travessia ali da BR-70. E eu quero dizer que o o trabalho ali foi muito bom, a gente já vê a diferença ali para que a gente possa estar é, passando ali com mais segurança, é, só que é, para alguns, principalmente as pessoas que ficam mais ali, mais para cima do posto, barril ali para cima, ainda está bastante complicado. Então eu conversei com o secretário, Henrique, aí ele disse que em breve será então construído uma outra é, aba, daquela ali que, que vai daqui para lá, que só tem aquela em frente ao posto que vem é, de lá, da, da Castelândia para cá. Será construído uma outra que vai para lá, será construído também um viaduto para carros apenas ali é, próximo da rua Piracicaba. Né? E também vai ser construída uma outra rotatória também ali no... É, Presidente, no, no pela, ordem, pela, pela ordem, está é, travado o tempo do colega aí. Mas aqui está funcionando. Ah, está funcionando aqui. É. E, ali. Então eu acho que com essas outras minorias, é, é, é, essas outras é, beneficiamentos que vão ser feitos ali, melhorias, vai ficar muito bom ali é, e com bastante segurança também, para quem tem que ultrapassar ali que o trânsito é realmente muito pesado para quem passa ali todo dia e também gostaria de falar da, da a, que a vereadora acabou de falar da da, da coisa que das poesias né do encontro que teve aqui na câmara é, eu estive aqui presente e a gente se até emocionou com algumas poesias teve uma menina acho que de uns seis anos proclamou Ali uma poesia a respeito da negritude, é que aqui essas poesia a maioria era para falar das minorias. Então, é, os negros, os índios também que tinha aqui alguns presentes. E realmente importantíssimo esse trabalho aí é, da secretaria. Eu gostaria de parabenizá-los também por isso. Né? Também Gostaria de parabenizar também o dia do professor, que teve uma festa muito maravilhosa lá no PrimaCred, e são bastante merecedoras de, de, de comemorar mesmo, porque são profissionais aí que é, realmente faz a parte muito importante da nossa sociedade, que é o ensinar o próximo. E também gostaria de apenas falar... Um, um pouquinho, aqui ainda não sei se vai dar tempo, mas a respeito aí do, do, do, do agrotóxico que esteve aí um pouquinho meio, eu queria só dizer que é, na Europa, especificamente ali na Itália, onde a gente vai, é, ali tem bastante lavoura, mas assim, aqueles canteirinhos de lavoura, né são 4 é, hectares, 5 hectares, 1 hectare, que fica realmente no meio do, do, do, das casas, porque lá não tem esse espaço que temos aqui. Mas também lá não tem aplicação aérea, porque é, também nem necessidade precisa, né? Então, o que nós temos que ver aqui... Um minutinho só, ou não dá? Não tem segundo... É, um minuto. Está não... joia. É... Só pela UAT. Então, gostaria ainda mais uma vez de de parabenizar, a Kelly, pelo trabalho ali na saúde. Obrigado. Próximo vereador a fazer uso da tribuna no segundo expediente, vereador Luiz Pereira Costa. Dispenso. Próximo vereador a fazer uso, vereador Manuel Despachante. Hoje o trem está difícil aqui. Como diz a vereadora Carmen, vamos aqui mais perto da Bíblia para de repente termos um pouco mais de iluminação. Quero aqui registrar a presença e agradecer de forma carinhosa e explicar que não o fiz de forma tão enfática até para poder valorizar a nossa homenageada. Mas quero agradecer aqui a presença do doutor Hilton, esposo dela. A Laura Kelly, que vem aqui, mesmo levando umas pancadas, Laura, obrigado. Não esquece da vacina dos meus cachorros da cidade, Laura Kelly, estou precisando dessa campanha. Briga lá com o povo do Ministério da Saúde, vamos, vamos fazer uma campanha da vacinação antirrábica. É muito, mas é muito importante isso. A gente sorri, mas é, sem menosprezar o assunto. Eu sei que você está empenhada nisso, mas eu quero te pedir um pouco mais. É, porque eu acho que a defesa desses animais em situação de rua é, é obrigação nossa na condição de cidadão. E não seria possível uma cidade tão rica, um país tão rico, vermos aí um animal abandonado também ser vítima de uma doença dessa e ter que ser sacrificado. Então fica aqui meu apelo tá? e meu agradecimento por você aqui está. Então, muito obrigado. Também a Paula estava aqui, não estava? estava, estava a, a Paula a Magda estava aqui muito obrigado também pela presença dela e a Carol e o Isaac que estão sempre por aqui muito obrigado também então eu quero só falando rapidinho aí sobre o, os defensivos agrícolas então pelo que eu entendi pagando o defensivo não faz mal não pagando ele mata o cara tem a terra dele, o cara é proprietário da terra dele, o cara investe, mas ele não pode plantar. Isso aí faz mal para a população. Mas se você pagar arrendamento do que é seu, que isso nada mais é do que o arrendamento, esse TAC, então não vai mais fazer mal. Um, é, é, é um absurdos que a gente vê no nosso país, de que... O cara que trabalha, ele sempre vai pagar a conta. Não tem como. É uma coisa assim, que é, é, é diminuir a qualidade de quem investe, é diminuir a importância do investimento e com isso não se estão dando conta que está afugentando também empregos, está se afugentando riqueza. E nós, num país mesmo rico, mas com... Abissais diferenças de, de camadas sociais, nós não podemos abrir mão do emprego, não podemos abrir mão da geração de renda. E geração de renda, para mim, Manuel Mazzuti ela não é programa social. O programa social é um socorro emergencial. A geração de renda, ela tem que ser valorizada nesse país e ela tem que se dar a importância necessária ao investidor porque é ele, é ele que movimenta a riqueza do país. Não somos nós, legisladores, executivo, judiciário. Aliás, nós gastamos, e gastamos bem. Então, é necessário repensar isso nesse país. Para finalizar, quero aqui... Ah, também faltou o leite materno aí. Será que essa, essa mãe que deu o exame lá com leite materno, vereadora ela lavou bem o tomate que comeu, lavou bem a alface. Então, assim, umas coisas que, é, é, é, desculpe é, discordar, mas você não tem como mensurar isso, quanto é culpa da, do, do uso do produto, quanto é culpa de quem não lavou bem o produto que está consumindo. E rapidamente também, aqui por, por fim, dizer que esse final de semana eu tive a honra de participar de uma grande festa lá em Blumenau, e de público dizer ao prefeito, prefeito, já pedi uma vez para você, e torno a repetir, vamos investir nos nossos colégios em bandas marciais. É muito bonito ver as crianças tocando outro tipo de música que não sejam funks e sertanejo universitário. Meu muito obrigado a todos, Deus nos proteja. Boa semana. Próximo vereador fazer da tribuna, não, segundo vereador Neri Gaiteiro. Dispenso. Senhor Presidente Paulo Maço, não havendo mais vereador inscrito a fazer uso da tribuna no segundo expediente, eu devolvo a palavra. Obrigado, colega Quinha, ao apoio inerente à atividade dessa casa. Antes de terminarmos essa sessão, gostaria de convidar a todos a estarem participando da exposição de telas feitas pela, pelos alunos ali da Escola Rosidelma. Começa amanhã essa exposição. Né, que será realizado será exposta né, ali no Salão das Águas, para quem não conhece, em frente aí à Lagoa Municipal. Parabenizar aí a diretora Jane né, pela iniciativa e a todos os alunos aí pela exposição. No mais, agradeço a todos pela presença, ao público presente, sejam sempre bem-vindos. Secretária Laura Kelly, parabéns né, pelo seu trabalho. É, sabemos a dificuldade com a qual passa a saúde é, não só no Mato Grosso, mas também em todo o Brasil, e você aí sempre é à frente, fazendo um belo trabalho juntamente com a sua equipe. Meus parabéns ao público que nos assiste, nosso boa noite, aos demais colegas, meus agradecimentos aos servidores dessa casa. Eu muito obrigado pelo apoio que sempre disponibilizam em todas as ações, que essa Câmara desenvolve. No mais, tenham todos uma boa noite e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.